olha, por aqui a crise no emprego está empurrando cada vez mais trabalhadores para a venda de produtos de porta em porta. O lado bom disso é que para muita gente está dando certo. A crise obrigou a administradora de empresas a sair em busca de um outro jeito de ganhar a vida. Desde que ficou desempregada, em fevereiro desse ano, a Ana Cláudia bateu na porta de muitas empresas. Mas ela só encontrou uma boa oportunidade para voltar a trabalhar quando bateu na porta dos vizinhos. Os amigos, aqui do condomínio viraram os primeiros clientes. A ex-gerente de uma financeira virou vendedora de produtos de beleza. A princípio eu, eu teria que. Eu queria botar meu currículo para ver se eu me recolocava. Só que eu tive algumas propostas para ganhar um terço do, meu, do que eu ganhava na outra empresa. Agora o escritório dela é assim. As planilhas, cálculos e pagamentos deram lugar a uma rotina mais colorida. Uma oportunidade muito boa na, nas mãos, unindo qualidade de vida, que você faz o seu tempo, você consegue é, ter tempo para levar um, um filho para a escola. Assim como Ana Cláudia, muitos brasileiros passaram a trabalhar por conta própria. As pessoas no mercado de trabalho formal estão perdendo emprego e não vão conseguir emprego tão facilmente, emprego com carteira assinada. E aí isso obriga elas a, a buscarem uma ocupação por conta própria. Ou até bicos, principalmente bicos. O que indica, principalmente, esse último caso, indica uma precarização muito rápida das relações de trabalho. Na contramão do mercado, as empresas de cosméticos registram aumento no número de consultores de venda direta. Uma das maiores do país atraiu só em agosto 212 mil novos revendedores. 68% a mais que no mesmo período do ano passado. Felipe foi demitido em maio e não imaginava que poderia ganhar mais vendendo cosméticos de porta em porta do que como técnico de segurança do trabalho. Meu, meu primeiro mês como, como consultor da empresa, eu tive um, um, um lucro de quase 2 mil reais, né, junto com a minha esposa. No meu segundo mês, né? É, foram já quase 4 mil reais de lucro. E não é que a demissão ajudou a Ana Cláudia a descobrir um novo talento? Tanto que convenceu os vizinhos a virarem vendedores como ela. Carla e o marido, demitido há três meses, também entraram no time. Através desse momento de crise, está sendo descoberta uma nova possibilidade. Hoje isso aqui representa o futuro da minha família. E a crise, até agora não bateu na porta da vendedora de produtos de beleza. Quem vende mais aqui? Ele. Ela. <risos>